Poxa, que bacana, tá aqui de volta, matando a saudade desse canal, eu tô com saudade de vocês, viu? Mas logo logo teremos novidades, mas eu já tô aqui pra antecipar uma novidade maravilhosa pra vocês. Seguinte, ó, desafio for, já tá sabendo o que é? Não tá? Calma, não tem problema, eu lhe explico o que é, rapaz, ó... Lá na nossa página oficial no Instagram da websérie, esse que tá aparecendo em algum lugar aqui do vídeo, esse daí mesmo, a gente tá com um desafio que é o seguinte, ó. A cada 50 novos seguidores que a gente conseguir no Instagram, uma novidade dessa terceira temporada vai ser revelada. Tipo, novos personagens, novas tramas, novos babados que vão acontecer, novos casais que estão se formando. Então a gente já vai dar uns spoilerzinho. Mas pra isso a gente vai precisar do comprometimento e da parceria, mais uma vez, de vocês. Então, a gente vai ganhando seguidores lá no nosso Instagram, a gente vai trazendo novidades para vocês. Então, vamos revelar esses mistérios juntos para a gente começar essa terceira temporada já sabendo de um pouquinho do que vem por aí? Eu já tô curioso, assim, eu já sei algumas coisas, mas eu não posso falar. Mas... À medida que a gente for batendo as metas, a gente vai contando. Então vamos fazer isso juntos? A gente aguarda, viu? E ó, fica ligadinho, porque forte, terceira temporada já tá saindo do forno. E eu fiquei sabendo que essa temporada vai vir pra, ó, lacrar. Então, ó, beijo pra vocês. A gente se vê já já aqui no canal do Edu Função. Oi, gente! A Ela é aqui. Então, eu tô muito feliz de estar aqui nesse canal e vim lançar um desafio pra vocês. Que tal? O desafio fora é o seguinte, a cada 50 seguidores que a websérie for, conseguir o Instagram lá da websérie, que tá em algum lugar aqui desta tela, a gente vai revelar um personagem, a trama, muitas histórias incríveis sobre os personagens, muito babado, confusão, gritar, então vai lá, compartilha muito, segue muito, pede os amigos pra seguir, avisa geral e vem com a gente, hein? Porque a nossa série tá no forno, ó. Você hum, até tá o cheiro, tá quentinha. <risos> Até, gente! Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer muito o carinho de vocês lá no primeiro vídeo por estar me recebendo aqui. E segundo, eu queria chamar vocês para um desafio. Eu não sei se vocês viram, mas lá no Instagram oficial da série, vai estar o arroba aqui, tá rolando um desafio super maneiro, que é o seguinte, a cada 50 seguidores libera uma história ou algo sobre um personagem. Legal, né? Parece um quebra-cabeça. Então a gente conta com vocês para resolver esse mistério aí. Vamos ajudar? Obrigado, gente. Um beijo. Fala, pessoal. É muito bom estar tá recebendo as boas-vindas de vocês aqui no canal. Eu sou o Leonardo Medeiros e eu estou na terceira temporada de For. E eu tô aqui para falar com vocês de um desafio bem legal, chamado Desafio For, que está acontecendo lá no Instagram, que deve estar tá aqui na tela em algum lugar. Então, a cada 50 novos inscritos no canal, a gente ganha hum, uma revelação de um segredo, digamos assim, uma trama, um babado, um casal, alguma coisa legal sobre a terceira temporada. Vamos junto com a gente para que a gente saiba todos os segredos antes mesmo da terceira temporada sair do forno. Combinado? Então vai lá no Instagram e participa do desafio. Um beijo, obrigado! Fala galera, que bom estar aqui com vocês, matando a saudade novamente no canal. Bom, eu vim aqui hoje para lançar um desafio para vocês, uma campanha linda chamada O Desafio For. É o seguinte, a cada 50 novos inscritos lá no Instagram da websérie oficial, uma novidade inédita da terceira temporada vai ser revelada. Seja um personagem novo, uma nova trama, enfim, só novidade bacana que tá vindo por aí na terceira temporada. E aí, gente, vamos cumprir esse desafio e descobrir todos os mistérios? Eu conto com vocês, hein? Um beijo, gente! Fiquem com Deus! E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Berta Balcante. Tá? Estou passando aqui, primeiramente, para agradecer a vocês pelas boas-vindas. É? E também para lembrar que nós estamos com um desafio lá no nosso Instagram. Então, é o seguinte, a cada novos um 50 seguidores, nós vamos estar passando algumas curiosidades da nova temporada, terceira temporada de pó. Então, nós vamos estar passando para vocês alguns detalhes das tramas, novos personagens, quem vai pegar quem? Quem vai matar quem? <risos> Não é então segue lá, tá? E fica por dentro de tudo que vai acontecer na nova temporada de Ford. Tchau, tchau, até mais. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? É, então hoje eu tô passando aqui para passar uma novidade bem maneira para vocês. Mas antes de tudo eu queria agradecer as boas vindas de todo mundo da equipe Ford, do fã clube Ford de todo mundo, gente. Então. A Equipe Forte está lançando uma campanha muito legal, que a cada 50 seguidores lá na, no Instagram da equipe, que tá aparecendo esse que está aparecendo aqui embaixo, uh, vai ser revelada uma nova, uma nova descoberta da terceira temporada. É, novas tramas, novos personagens, o que cada um vai fazer, vai ser bem legal, gente. Uh, nós precisamos muito de vocês para que isso aconteça, tá bom? É, então vamos seguir isso aí, valeu? Olá galera, muito bom estar aqui com vocês, muito prazer. Meu nome é Lipe Souza, estou na terceira temporada da websérie For e estou aqui para lançar e espalhar um grande desafio, um super desafio. A cada 50 novos inscritos na página da websérie For, oficial no Instagram, publicaremos novidades sobre a terceira temporada. Então se você quiser saber sobre novos personagens, tramas, babados, corre lá e participe desse grande desafio. Participe dessa campanha linda e você terá grandes novidades sobre a série For. Terceira temporada. Não perca. Vamos juntos. Um beijo. Então, galera, eu sou o Nathan e estou vindo aqui para lançar uma campanha super bacana. Seguinte, no Instagram oficial da série, esse que tá aqui aparecendo na tela, a cada 50 novos seguidores, uma novidade da terceira temporada será revelada. Novos personagens, novas tramas, novos babados. Então, vamos espalhar e cumprir todos os desafios para a gente tentar descobrir esses mistérios? Então vem, que a terceira temporada já tá quase saindo do forno pra vocês. Um beijo e nos vemos na terceira temporada. Olá, meu povo lindo! Que saudade que eu tava de vocês. E vocês achando que eu não voltaria na terceira temporada, né? Mas é claro que a Leila vai voltar. E olha, vou voltar com tudo, podem esperar. Eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre o nosso desafio FOR, que é o seguinte. Lá no nosso Instagram, for, nós lançamos um desafio. A cada 50 seguidores, nós vamos mostrar um pouquinho do que vem por aí nessa nova temporada. Vamos mostrar novos personagens que vão entrar nessa trama, vamos falar um pouquinho do que vai acontecer, sobre a curiosidade de vocês. E essa é a nossa estreia. Então eu conto com a participação de vocês. Vamos espalhar for pelo mundo. Beijo, beijo, seus lindos! E aí galera, eu, Jeff Padilha, estou muito feliz em estar aqui recebendo as boas-vindas para lançar mais uma campanha super linda aqui no canal. Lá no Instagram oficial da série, Web Série Forte, tá aparecendo na tela agora, está rolando um desafio muito bacana. A cada 50 inscritos, um desafio será revelado da terceira temporada. Novos personagens, novas tramas, novas babadas. E aí? Vamos espalhar esse desafio por aí? É isso, galera. Corre, porque a temporada já está aí, ó. Saindo do forno. Tá bacana, tá muito linda. Vem com a gente. Um beijo. E aí, galera, o desafio forte tá rolando e você não pode deixar de fazer parte disso. A cada 50 novos seguidores, um novo personagem da terceira temporada será revelado aqui no nosso Instagram. Então aproveite, chame os amigos, curtam, compartilhem, comentem e vamos fazer parte desse desafio juntos. E aí, galerinha de FOR, tudo bem? O canal tá pegando fogo e passando aqui pra quê? Hã? Pra quê? Pra trazer um desafio pra vocês, gente. Desafio maneiro pra caramba. Tá aqui, ó. Aqui do lado, tá o Instagram oficial da série, tá legal? Então vai lá. E O que, que, que é esse desafio? É fácil, fácil, fácil, fácil. Cada 50 seguidores novos, será revelado uma coisa nova na terceira temporada. E aí? Gostou? Novas tramas, novos personagens... Novos, novos, novos, novos. E aí, você vai perder isso, vai lá, calma seguidores novos, vai divulga, compartilha, vai lá, vai lá, traz mais seguidores, cada 50 comenta novos, mais seus novos sobre a terceira temporada, ok? Recadinho pra vocês, tá bom? Beijo pra vocês do Alexeiro Silveira. Ah, tem novidade no Silveira, viu? E aí Follovers, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley Souza e eu também estou na terceira temporada de Force E estou aqui para fazer aquele convite mais que especial, né galera? Pessoal, a cada novos 50 seguidores aqui no nosso canal, no Insta Nós vamos divulgar informações referentes aos novos personagens Então não deixem de bombar o nosso canal Chamem coleguinhas, chamem todo mundo Porque vamos levar Force para o mundo É isso mesmo, galerinha Vamos lá, vamos para esse desafio Fala galera, que bom estar matando a saudade do canal com vocês, eu estou super ansioso para começar logo essa temporada. Mas é o seguinte, eu tô aqui para lançar um desafio com vocês. A cada 50 novos seguidores lá na página do Instagram, que vai estar aparecendo em algum local aqui do vídeo, nós vamos revelar uma novidade, uma nova trama, um novo babado, um novo tudo de algum personagem. Então faz o seguinte, vamos cumprir esse desafio, vamos descobrir todos os mistérios, olha só. Eu espero vocês na terceira temporada, hein? Um grande abraço, beijo, tchau! Fala, galera! Tudo bem? É um prazer estar aqui recebendo as boas-vindas de vocês. E a gente está com um desafio super legal no Instagram oficial da websérie. O desafio for... A cada 50 novos inscritos, uma novidade vai ser lançada. Um novo babado, uma nova fofoca. E vamos fazer isso até descobrir todos os babados da terceira temporada, que já está saindo do forno pra vocês. Eu sou o Bruno Petran e deixo meu beijo aqui pra vocês. Tchau, tchau! E aí galera, aqui é o Igor Selute, o Henrique da websérie 4 E eu tô aqui pra dizer que nós estamos agora com um desafio Desafio, quem gosta de desafio aí? Então, tá vendo esse Instagram aqui? É o Instagram oficial da nossa websérie E nós vamos, a cada 59 inscritos, nós vamos revelar tramas, spoilers Aquelas coisinhas que vocês querem saber sobre o que vai rolar na terceira temporada Então, por favor, toque. Saindo, gente. É mole. Então é isso, a cada 59 inscritos no Instagram, então revelaremos essas tramas, essas coisinhas pra vocês, tá bom? É isso, um beijo, tchau! Galera, meu nome é Ana Júlia e eu tô super confirmada pra próxima temporada da FOR. Claro que eu tô fazendo parte do desafio e eu quero que todo mundo faça. É o seguinte, vocês já sabem, né? Nova temporada, nova história, novos personagens... Pra gente descobrir logo que a curiosidade tá demais Pra gente descobrir logo isso é o seguinte Bora pro desafio 50 primeiros que se inscrever lá no site oficial Na página oficial da no Instagram Mas tem que ser oficial, hein, gente? Eles vão revelar um mistério Hum, você tá curioso? Eu tô muito curiosa Então bora, gente, se inscrever lá na página oficial da no Instagram Pra eles revelarem um segredo A gente não tá aguentando de curiosidade Bora lá, em todo mundo participando desse desafio eu sou a Sarah e eu tô aqui pra falar com vocês sobre o Desafio FOR. É isso aí, a cada novos 50 seguidores lá no Instagram oficial da série, esse aqui que tá aparecendo na telinha aqui pra vocês, vocês vão descobrir quais são os novos personagens que vão estar tá entrando na terceira temporada. Então, fiquem ligadinhos porque tá saindo muita coisa nova aí e já já tá saindo do forno, hein? Então, se preparem e vamos lá com a gente. E por que, que a gente está falando isso, gente? Para vocês estarem sempre acompanhando, além dos episódios no canal, o nosso Instagram também. Muito conteúdo extra que a gente tem vai diretamente para o canal. Você vai ver bastidores de cena, erros de gravação, você vai ver uma quantidade maravilhosa de conteúdo pelo Instagram. Então, às vezes, você acaba não tendo, não seguindo o nosso Instagram, você acaba ficando de fora desses conteúdos. Então, eu tenho certeza que a sua... Proximidade com o nosso Instagram Aproxima você também do elenco Lá tem todo mundo do elenco Tem todas as novidades tem todas as redes sociais do elenco, então eu tenho certeza que isso vai aproximar vocês. Então, se você gosta da nossa série, você gosta do nosso trabalho, eu tenho certeza que você não pode ficar de fora do nosso Instagram, que vai ser movimentado pensando em vocês. Então, bora fazer isso com a gente, bora estar tá sempre perto, bora levar for, espalhar foco pro mundo todo, porque a gente ainda tem muita história pra contar, a terceira temporada tá vindo linda, linda, linda. E ó, esse desafio que a gente tá lançando é só o primeiro, viu? a cada meta que a gente for batendo, cada novo, cada novo desafio que a gente for, for realizando, vocês serão os nossos maiores beneficiados. Com sorteios, já tem uma camisa autografada do elenco aí que a gente vai estar sorteando no grupo de WhatsApp. Você membro do Instagram, você consegue estar no nosso grupo de WhatsApp, consegue estar com o elenco nesse grupo, consegue interagir com outros fãs do Brasil inteiro, tem fãs até de fora do país. Então isso é muito bacana, isso aproxima muito a gente. Então a cada novo desafio o canal vai recebendo conteúdo e, é claro, você também. Então a gente conta com vocês mais esse desafio, tá bom? Nos vemos em breve no canal, mas lá no Instagram a gente está maravilhoso. Eu falei lá no Instagram como se ele estivesse aqui do meu lado, mas ele não tá, né? Mas no Instagram ele está sendo movimentado com conteúdo inédito e exclusivo todas as horas, todos os dias, a cada minuto. Beijo, a gente conta com vocês, vem pra família For, que você não vai perder.